Ah, Porto Alegre que me trouxe foi a procura da arte latina. Eu vejo Porto Alegre como um viés. Um local onde você pode buscar e ter um ponto de referência. Buscar eu me refiro, visitar os países, fronteira, fronteiras, né? fazer fronteira com o Estado. E o outro motivo é que o gaúcho, num todo, gosta de tudo aquilo que é feito né? A mão que seja trabalhado, talhado, e eu acho que o traço vai de encontro a isso. Bom, os projetos sociais, ah, o, o grafite tem muita força em Porto Alegre, então você encontra tanto na Cidade Baixa quanto na Farrapos, lugares assim, nichos né? de, dessas expressões. Então são dois lugares: Vila dos Papeleiros, que eu acho que tem um grande potencial, matéria-prima, muita gente interessada em trabalhar com grandes proporções, né? grandes painéis. E cidade de Baixa com o um areal da Baronesa, o Quilombola, né, Quilombola Urbano, que, que dá vazão para a música, para o Carnaval, que também absorve bastante o trabalho. Eu acho que ele tem feito um serviço bem legal aqui, porque eu vejo que o pessoal que está aqui na Bosch, que eu tenho trabalhado com eles desde janeiro, eu percebo que tem uma certa curiosidade em, sei lá, de repente descobrir algum tipo de talento, vendo o que ele faz. Tá. Porque eu percebo, assim, que houve uma mudança depois que ele começou se a... se fosse uma referência. Exatamente. Eu vejo que as pessoas, muitas vezes por curiosidade, as pessoas que estão aqui em situação de rua, uh, sei lá, acho que buscam uma referência para tentar ver ele fazendo. O que, é que eles não podem fazer também, sabe? Tem dois, que nem esse rapaz, estava agora há pouco aí com ele. Uh, eu percebo que ele também está, tipo... Uh, se baseando na história dele, nos projetos dele Eu acho isso bacana, sabe? Tentar mudar a realidade dele de alguma forma Ocupando o tempo deles com alguma coisa voltada para a arte, para a cultura assim, Eu acho isso muito válido